Você talvez não esteja preparado para essas informações que eu irei passar. Mascando curto é melhor que Alp. Nem toda HS de Desert Eagle é uma que é outra. Sim, tem como você acertar a cabeça do inimigo com o um tiro de Deagle e não matá-lo. Essa daqui é mais bizarra ainda. m 4 1 m 4 4 e AUG, com um clique, você não pode matar um inimigo que seja com colete 2. Já com a FAMAS, você consegue. Hoje eu irei apresentar 14 curiosidades do CSGO que vocês com certeza não sabiam. Quer dizer uma delas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 vídeo aqui no canal cachorro 137 rapaziada ó de verdade eu sei eu sei vocês comentam muito isso eu sei que os vídeos do canal são todos muito bem e trabalhados mas esse daqui em especial tá sensacional e deu muito trabalho Tanto pra mim, quanto pro editor Quanto pra quem, enfim, trabalha aí por trás Para que esse tipo de vídeo seja feito Então eu vou pedir, por favor, like Deixa o like, compartilha esse vídeo, manda aí nos grupos que você tem No WhatsApp, Facebook, enfim Me ajudem a divulgar esse vídeo e se inscreva no canal você é bater um de inscritos, falta pouco Vamos chegar lá com vocês me ajudando Enfim, 14 cu, curiosidades Algumas aqui vocês não vão acreditar É bizarro, mas não é baita Recarregar a arma dessa maneira leva exatamente o mesmo tempo de você recarregar a arma pulando a animação, né, para tentar recarregar mais rápido. Aqui no caso nem foi, mas dá o mesmo tempo no final. Tirando Snipers, Escopetas, AK e Desert Eagle, apenas a Tech-9, 5.7 e AUG são capazes de matar com apenas um único tiro na cabeça, mesmo que o oponente esteja usando colete capacete. Porém, para que isso aconteça, seu inimigo precisa estar próximo a você na hora que você acertar o Headshot. Falando em distância e como ela influencia no dano que seu tiro dará no adversário, vamos para a próxima curiosidade, que a posição de onde você atira pode dar mais ou menos dano no adversário. E isso vale para todas as armas, sem exceção. Por exemplo, nem sempre um tiro de Desert na cabeça do adversário resultará em uma queota. Então sim, é possível você acertar um tiro de Desert na cabeça do adversário e mesmo assim não conseguir a kill. Falando em armas do CSGO e dano, você por acaso sabe qual arma do CSGO que mais tira dano do adversário? Alp? Não. Não é a Alp. Teco-teco? Também não. A arma mais potente do CSGO que tira mais dano do adversário é o cano curto e o taser. Sim. A famosa Zeus. O próprio CSGO te informa isso, então quando você for comprar um cano curto, você poderá ver ali que o dano é de 256, já o dano da Alp é de 115, já o dano da Zeus é de 500. Ainda falando em dano, você prefere atirar no peito do adversário ou na cintura? Eu sei, eu sei, todo mundo prefere atirar na cabeça, é o ideal, mas acredite ou não, por algum motivo, no CSGO atirar nas genitais dá mais dano do que atirar no coração. Por incrível que pareça, se atirar no joelho dá mais dano ainda. Isso pode parecer confuso e não tão realista, mas pensem comigo. Se o adversário compra um colete, o colete está protegendo a região do peito, né? Aquela região. O colete não protege a cintura, muito menos o joelho. Não é à toa que quando o adversário está sem colete, essas diferenças deixam de existir. Exceto na cintura. Na cintura ainda mata mais rápido, é. Atirar nas genitais é interessante. Molotovs acumuladas dão mais dano Eu acho que essa informação uma boa parte das pessoas já sabiam Mas ainda é uma baita curiosidade do CSGO Pra quem não entendeu Se você e seu parceiro juntos conseguirem acertar uma molotov em uma mesma região do mapa O adversário que estiver ali irá tomar muito mais dano por conta das duas molotovs no mesmo lugar Do que se houvesse apenas uma molotov A real é que se você estiver em cima de duas molotovs juntas É muito difícil que você consiga escapar com vida Três molotovs ou mais matam praticamente de maneira instantânea Se você joga CSGO há um tempo, provavelmente você já reparou que a Teco, Teco de CT é completamente diferente que a Teco, Teco de TR. A Teco, Teco de CT é a SCAR-20 e a Teco, Teco de TR é a G3 SG-1. Embora elas sejam muito parecidas em dano, taxa de disparo, alcance de precisão e penetração em proteção, a Teco, Teco de CT, a SCAR, você consegue recarregar com um pouco mais de velocidade. Bem, eu acho que todos nós já sabemos que toda arma do CSGO que atira de maneira automática possui um recoil único. Cada arma possui um desenho de recoil diferente da outra e para controlar o recoil da arma basicamente você precisa fazer o um movimento inverso. Mas vai aí uma curiosidade de um easter egg que a Valve colocou no CSGO. O desenho do recoil da MP7 é exatamente um 7. Todo mundo sabe que com a faca na mão você corre mais rápido no CSGO, da mesma maneira que correr com uma pistola na mão te deixa mais rápido em comparação a quem está correndo com um rifle, uma arma pesada, enfim. Mas provavelmente você não sabia que PP Bison e MP9 te possibilitam correr na mesma velocidade de quem está com alguma pistola na mão. E isso é incrível, principalmente para ruxar. Ativando o comando CL Underline Show pos você consegue verificar a sua velocidade dentro do CSGO. Como vocês podem ver, correr com uma faca na mão no CSGO te dá uma velocidade de 250. Já com uma pistola na mão, essa velocidade reduz para 240. A mesma velocidade quando você corre com uma PP Bison na mão ou uma MP9. Exceto a K, que sempre mata com tiro na cabeça, o outro único rifle do CSGO, capaz de matar com apenas um clique no mouse a média distância, acredite ou não, é a Famas. Isso porque a Famas, assim como a Glock, tem a opção de burst, que no caso são três tiros em sequência, que você consegue dar com apenas um único clique. Por isso, com apenas um clique, você sim consegue matar o seu adversário, e para isso, basta acertar um HS. Todas as pistolas do CSGO, Revolver é a mais potente e também a mais precisa. No CSGO, a USP tem 35 pontos de dano, a Glock 30, a Dual Beretas 38, a P250 38 também, a 57 32, a Tec-9 33, a Desert Eagle 53 e o Revolver 86. E sim, ela é disparada, a pistola mais precisa do CSGO É muito fácil você acertar um tiro com ela Onde a mira estiver, o tiro vai pegar Por isso, para não ficar tão open inclusive A Valve colocou uma espécie de delay Ou seja, para você disparar, você precisa antes carregar o tiro se não fosse esse nerf, com certeza aí o revólver possivelmente seria a arma mais OP do CSGO. Inclusive, quando o revólver R8 foi lançado, ele era como uma Alp. Ele matava com um tiro e nem precisava ser HS. Você poderia estar de colete e tudo. Tomasse um tiro de revólver, ia morrer. Era realmente bem OP. Já no grupo das submetralhadoras, a UMP é a que dá mais dano. A MP9 tem a maior precisão e junto da P90 também tem a maior taxa de disparo. No CSGO existe um comando para em primeira pessoa você conseguir ver os traços do seu tiro e isso pode ajudar muito no controle de recoil por exemplo. Porém com esse comando ativado ou sem, armas com silenciadores você não consegue ver o rastro do tiro. último, a curiosidade mais bizarra E de verdade, essa eu tenho certeza Que mais de 98% Das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabiam Essa daqui é inimaginável Não faz muito sentido também, mas é Inimaginável. Vocês estão ligados que Existem animações de facada No CSGO, então quando eu dou Uma facada com o botão esquerdo É essa, quando eu tô com o botão direito É essa, né? É essa mata de primeira Porém, tenho certeza que já aconteceu Pelo menos uma vez aí com cada um de vocês De no meio do competitivo, você é lá andando com a Faca na mão, esbarrar com um inimigo Também dando com a faca na mão E aí vocês são praticamente obrigados A fazer um duelo de faca, né E é aqui que vai a curiosidade Se você simplesmente segurar o botão Esquerdo Dando várias facadas seguidas A primeira facada dará um dano, dano de 40 Enquanto as outras facadas darão no inimigo Apenas 25 de dano Agora, se você esperar a animação de cada facada Resetar para dar a próxima Cada facada Dará 40 de dano eu posso provar isso pra vocês. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 337 todos os dias... Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo da hora de CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas. Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano E eu, eu vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal 4 337. 1337 Falou!